Olá tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal Gessimai E galera, hoje é domingo e a gente resolveu comer uma carne assada no carvão Como a gente, a nossa churrasqueirinha é as, de alumínio estragou, olha o que eu aprontei aqui ó. Vou fazer, ó, eu já arrumei ali ó, na lajotinha, o carvão já está aqui ó. E nós vamos fazer o churrasquinho aqui né churrasco, uma carne assada no carvão vamos dizer assim né, um prato diferente aí aqui ó já tá minha carne que eu vou temperar aqui agora Opa, eu comprei aqui um, uma porção de colchão mole olha como tá bonito galera a peça e também ó a liglicinha e uma coxinha da, da asa vou temperar aqui e acender a churrasqueira e vamos fazer, churrasqueira não né gente o meu adaptado ali, a minha churrasqueira pilha, pilha de lajota. Aí galera, agora ó. Vou temperar a carne. Olha que peça bonita, gente. Eu acho que eu, vou, eu gosto de fazer ela em grande. Então vou fazer só dois cortes aqui, ó. Cortar só em dois pedaços, gente. É que eu gosto de assar a carne assim, grandona, ó olha que pedaço bonito que ficou e esse aqui também beleza para temperar vou usar um sal grosso olha e já tá temperadinho esse aqui é o suficiente para fazer um churrasco. sal grosso e nada mais Agora enquanto enquanto ela vai pegando um pouquinho aqui no tempero, eu já vou lá acender a minha churrasqueira de pilha. Filha de lajota, né gente? Já vai dando like. Se estiver gostando do vídeo, deixa os comentários. Se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui já tá temperada. A carne já tá de boa aqui. A linguiça já é temperada. Eu pego na hora. Eu aqui fora novamente e agora eu vou acender a churrasqueira ali, ó. Deixa eu colocar a cama para ela. O cavão já tá aqui, ó. Olha que top. Aí, galera, já tá arrumadinho. E agora eu vou colocar fogo. Agora é só deixar né? o carvão queimar mais espetar a carne e colocar aí Veja, rapidinho, fácil Isso é a vontade de comer carne assada No carvão, hein, galera Gostou aí do vídeo? Deixa aquele like Aí, galera, esses aqui são espetos Já vou espetar minha carne, né Estou no suborbo E vamos... Oh! Olha, galera, que lindo ó. Olha a quantidade Vou espetar aqui os asinhas de frango vamos ver se nosso churrasco vai ficar topzão hein deu vontade aqui vamos fazer já deixa aquele like já deixa aqueles comentários o que, que vocês estão achando se algo se, se você já fizeram churrasquinho assim ó adaptando aí o importante é o tempero né galera é o tempero tá em família onde que vai assar é o que menos importa então um. E um já de, de frango. Agora um de linguiça. Ó. Tá ficando bonito aqui, hein? Ó. De linguiça. E agora. a nossa carne olha que espeto bonito galera muito like dá like mesmo galera. Deixa os comentários eu queria colocar os, as duas peças aqui mas não vai dar não é uma depois a outra ó veja que lindo ó <risos> e bola para na churrasqueira pire aí galera ó ó ó que topzão cabeça dois estes vai não vai caber os três aí galera ó topzão a temperatura tá legal e chegou já o primeiro convidado aqui vem tinha aqui ó. o primeiro convidado já tá aqui ó para participar do nosso churrasco também <risos> dá mão aí batinha aí dá mão bate aqui bate bate aqui aí garoto então é isso galera agora é só de esperar assar Vamos acompanhando aí e vamos ver como vai ficar nosso churrasquinho aqui, nossa carnaçada no carvão. Na minha churrasqueira pilha, pilha de lajota. Galera, olha isso, galera. Olha aqui espetáculo, galera. Ó, veja que espetáculo. Sem, sem muito fogo. Ó, temperatura top e assando perfeitamente, hein? Hum, ó. Cheirinho muito bom aqui. Hein? Uma hora depois. É isso, galera, ó. Já olha como que está assadinha. E agora eu vou experimentar aqui, né, para ver se está no ponto mesmo. Galera, olha. Já vou, ó, ó. Ó, oh, que maravilha! Minha churrasqueirinha aqui, galera, ó. Hum! Hum! Delícia! Topzão! Hum! Muito bom, galera. Tá com vontade de comer a carrinha assada? Hum. Eu acho que vou ficar por aqui nesse vídeo. Que eu vou ali pra mesa, eu vou almoçar com, com o mozinho João Guilherme. Hum. Deixa muito like, se inscreva no canal, deixa os comentários. Se você quiser que eu passe outro desse aqui, um vídeo completinho. Deixa os comentários aí falando. Tá topzão aqui. Show, ó. Do jeitinho que eu imaginava que ia ficar. Então, ainda o caminhão do, do, do metal passando ali. Agora que eu vou encerrar o vídeo mesmo. Então, galera, ó, agradeço a todos. Igual vou almoçar meu churrasquinho. Espero que vocês até o próximo vídeo. Fui! Uh!